Está funcionando, não? Vamos começar de novo. Bom dia. Vamos dar início, então, aos trabalhos de hoje, com essa sessão plenária número 5, que vai tratar dos ODS 8, 9 e 11. E, para coordenar a sessão, convido aqui o professor Romildo Toledo, da UFRJ, cópia UFRJ. Bom, bom, dia a todos. Primeiro eu queria parabenizar a ABC pela, pela escolha do tema desse ano. Eu acho que precisamos de tecnologias que encontrem os ODS. Isso é uma necessidade é, mundial. Né? O Brasil tem suas particularidades, mas isso é um tema, são temas que dizem respeito a toda a humanidade. Para debater os três objetivos que trataremos nessa sessão, o objetivo 11, o 9 e o 8, nós temos o prazer de ter aqui conosco a professora Suzana Kahn, da, da COP UFRJ. A Suzana é coordenadora do Fundo Verde, tendo implementado no campus da universidade diversas é, iniciativas de sustentabilidade relacionadas com energia solar, redes inteligentes e mobilidade sustentável. Ela também preside o Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e é presidente do Conselho do Instituto BV Rio e membro do Conselho de Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. E também, tem várias pesquisas e atua na sua, nas, nas linhas de pesquisas de energia, transportes, ambiente, e alterações climáticas. A Suzana vai discutir caminhos para o desenvolvimento humano e a segunda palestrante será a professora Elizabeth Reynolds, que é diretora do Centro de Departamento Industrial do Trabalho no Futuro da, do, do MIT, Estados Unidos. Ela é membro do, conselho, do Comitê Executivo de Colaboração de Fabricação Avançada do, do MIT. Trabalha com questões relacionadas a sistemas de inovação, desenvolvimento econômico regional e competitividade industrial. É, tem foco na teoria e prática de desenvolvimento de clusters de sistemas de inovações regionais. E na, na sua pesquisa ela atua voltada para... O caminho desvendar os caminhos que as empresas empreendedoras dos Estados Unidos tomam no dimensionamento de tecnologias relacionadas à produção, assim como fabricação e produção avançada, incluindo globalização das indústrias de biomanufatura. O terceiro palestrante será o, o Márcio Potman, que é professor do, do, do Instituto de Economia da Universidade de Campinas. Ele foi presidente do... Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Secretário de Desenvolvimento, Trabalho e, Sociedade, e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo e Coordenador do Escritório Regional de Desenvolvimento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Então, teremos, é, certamente, palestrantes que nos trarão é, informações de grande valor sobre esses objetivos. O objetivo 11... Ele trata de tornar as cidades e os assentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. São grandes desafios, sem dúvida. Se nós pensamos na realidade do Brasil, é, isso se torna ainda mais importante. Nós temos grandes cidades, populações crescentes com inúmeros problemas. Problemas de resiliência relisi urbana são importantíssimo, questões de transporte, a mobilidade afetando a vida das pessoas. Então, certamente, pesquisas e desenvolvimento são muito importantes nessa área e nós teremos a oportunidade de ouvir é, professoras é, os, os três palestrantes, mas em especial a professora Suzana, tratando um pouco desse dessa temática de cidades. O, o objetivo 9 trata de construir infraestruturas para promover a industrialização inclusiva e sustentável. Nesse particular, nós esperamos que a professora Elizabeth possa contribuir trazendo informações nessa direção. E o último tema, de prom... o objetivo 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Esse será o objetivo da... da conversa com o, o Márcio. Então, boas, eu desejo uma sessão realmente é, bastante, é, com bastante discussão. Pediria para os palestrantes usarem 25 a 30 minutos do, de, do tempo para a sua apresentação, de forma que a gente pudesse ter meia hora para a discussão. Então, convido, como primeiro palestrante, a professora Suzana Kahn, do departamento do, do Programa de Transportes da COP UFRJ. Bom, bom, dia a todos. É, agradeço muito o convite uh, da ABC para estar aqui, falando de um tema que não só é muito importante, mas também uh, eu gosto bastante. Né? E eu gostaria, antes de entrar na questão dos ODS especificamente, né? dos que, principalmente de cidades, que é o que eu tenho trabalhado mais proximamente, falar um pouco da questão uh, do desenvolvimento, né? do desenvolvimento sustentado. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que é muito importante a gente resgatar... Uh, o que, que é, de fato, esse desenvolvimento que, a gente, que, que todos nós estamos buscando? Né? Que é a, a questão né, da, da humanidade, né, das pessoas que estão aqui. Porque quando a gente fala muito uh, dos problemas ambientais, uh, do risco de aquecimento global, que é uma área que eu trabalho muito proximamente, a questão de mudanças climáticas, uh, normalmente se tem né, a, a questão de que o planeta está em risco, Coisas uh, do gênero. Mas, no entanto, se a gente for realmente analisar né, o problema climático, por exemplo, uh, que sempre tivemos uma série né, de eras glaciais, interglaciais, e o planeta ele vai se ajustando uh, de alguma forma para achar um novo equilíbrio. O problema não é exatamente o planeta, o problema somos nós. Quem está em risco na realidade não é o planeta, o planeta vai achar, espécies aparecem, espécies desaparecem. Ah, o problema é a humanidade que vive nele, é a, a, a forma que isso está acontecendo de uma maneira muito acelerada e que vai prejudicar e pior, ah, vai prejudicar de uma maneira extremamente desigual. Então, eu acho que a questão, né, a componente humana precisa ser considerada em todos os ODSs. Né, porque quando você fala de sustentabilidade, normalmente, ah, o que se tem né, sempre em mente são os três pilares da sustentabilidade, que é o econômico, o social ah, e o ambiental. O social é a sociedade, né, mas é mais do que a questão da sociedade em relação dos indivíduos. É o que, que nós queremos, né, a própria questão da... Ah, da da, da nossa né, sustentabilidade como ah, seres humanos, né? e aí eu trago uma questão né, bem antiga, desde a época de Aristóteles, de que qual é o nosso objetivo de desenvolvimento, o que, que significa o progresso para nós? Né? Ah, na realidade, o que nós todos queremos ah, é o bem-estar, né? esse é o objetivo principal. Ah, de todos os humanos, né? E se a gente está falando que o que o nosso objetivo de desenvolvimento é o bem-estar, ah, se é a felicidade que a sociedade como um todo almeja, né, uma nação próspera é aquela que melhor atende, né, a, a esses anseios né, dos seus cidadãos. Essa essa pirâmide que eu acho que é bem conhecida, né, a pirâmide de Maslow. Que estabelece a hierarquia das nossas necessidades, ela vem de 1940, ah, que foi publicado num paper sobre a motivação humana, ah, e até muito usada até para brincadeiras na internet. Tem uma que coloca como a necessidade mais básica é ter o Wi-Fi. Tem uma opção de, ah, de brincadeiras com a, a com essa pirâmide que é muito conhecida, não sei se todos conhecem, mas que mostra realmente a nossa hierarquia. É claro que quando a gente está falando de bem-estar e felicidade, a gente tem que estar, pelo menos, a base da pirâmide está sendo atendida. Né? E que é o que, a gente, o que é o esperado que o mundo caminhe né, para o topo da pirâmide, mas o problema é que a gente está caminhando para o topo da pirâmide sem estar tá encontrando o bem-estar. Por conta disso, a gente vê ah, que vários novos indicadores têm sido utilizados para avaliar o progresso, o desenvolvimento. Né? Ah, já é fato comum de que uh, PIB não é um indicador de progresso, a riqueza não é um bom indicador de progresso e com isso outros vão, sendo, uh, vão surgindo. O mais conhecido de todos é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas que também não captura todas essas questões e também o Índice de Felicidade Bruta, né? uh, o FIB uh, do Butão que começou uma coisa meio alegórica, folclórica, mas acabou sendo inclusive incluído dentro das Nações Unidas como um objetivo importantíssimo a ser perseguido, que é a questão da felicidade. Então, feita essa reflexão inicial... A gente tem aqui ah, que como é que está o, né, o, o mundo, né, como é que a gente está ah, se desenvolvendo. E aí a gente vê que tem, independentemente das questões né, de desenvolvimento de baixo carbono, etc., as emissões de gases de efeito estufa vão continuar crescendo, mesmo que a gente faça ah, todas as reduções prometidas e propostas. Vai continuar crescendo ah, até o final do século. Então, a gente vai ter naturalmente um mundo com um, um aquecimento, né? uma temperatura maior e todos os problemas que isso nos traz. A população mundial tem crescido, né? ah, sobretudo em países em desenvolvimento, né? isso tudo significa o quê? Mais pressão por recursos naturais, mais pressão por serviços, por área, então é também um fato que a gente não pode ah, negligenciar. Um outro aspecto aqui, é claro que o indicador ah, de indivíduos com acesso à internet no mundo, que está crescendo exponencialmente, é apenas um indicador, mas isso daí está querendo mostrar o quê? Está mostrando que a gente está realmente mudando o nosso comportamento. Então, tá, o mundo muda o comportamento, muda a forma da gente fazer negócios, a, a difusão do conhecimento. Né? Isso tudo tem um impacto muito grande, inclusive a, a, a própria a velocidade com que a gente vai avançando nas diferentes áreas do conhecimento. Então, e aqui está nessa figura, né, o que eu estou querendo, a, a, a mensagem aqui é também da questão muito associada à questão da, da, da era digital e aí você tem toda a questão de inteligência artificial, machine learning e uma questão muito séria que é a questão dos empregos. Você acaba mudando muito a forma né? de negócio. Você acaba ah, com ah, uma série de intermediários. Você começa a fazer a poder a, a impressora 3D, fazer suas próprias ah, seus, seus próprios produtos. Isso tudo tem um impacto fortíssimo, não só nos empregos, mas como na necessidade ah, de formação de recursos humanos. Com, com vistas a atender esse mundo em transformação. E, por fim, uma outra questão que também é, é muito importante nesse mundo que a gente está vivendo, é que desde a década passada, em 2008, que eu botei esse dado aí, a questão ambiental passa a ser entendida, de fato, como uma questão econômica. Né? Há um, um impacto muito grande uh, no PIB mundial de todos esses custos ambientais. Então, deixa de ser aquela coisa meio romântica, né? de salvar baleia, de abraçar árvore, etc., para ser uma um, um, um impacto muito grande na questão econômica, no desenvolvimento econômico. E isso tudo nos leva, então, a uma demanda crescente né, por esses recursos naturais. Né? Então, a gente tem aqui nessa figura, nessa primeira, me desculpe que está em inglês, mas eu peguei direto do relatório, que é um, um painel internacional de recursos naturais, também sob os auspícios das Nações Unidas, onde a gente discute aqui exatamente a taxa né, de, uh, de extração de materiais. Né? E aí a gente vê como isso tem uh, crescido e vai crescer ainda mais. Passa de 7 bilhões de toneladas para, uh, eu não consigo enxergar, 60, e uh, é estimado que chegue a 140. É óbvio que isso tem um impacto monumental. Né? O aumento populacional, né? e não só o aumento populacional, como a demanda por materiais, se a gente está realmente, e é o que é desejável, que, a gente, que, o, que o mundo todo se desenvolva, a gente vê aí a, a, a, a diferença, né? a desigualdade que a gente tem entre países em desenvolvimento, que são cerca de duas toneladas de recursos per capita, para países desenvolvidos, que são cerca de 30 toneladas. Então, se a gente está seguindo, se a ideia é seguir, esse caminho né, do desenvolvimento tal qual a gente conhece, é totalmente insustentável. Né? E o que, que são né, essa, esses vetores para, para essa demanda? E eu já, como eu já comentei, a população crescendo, a, o desenvolvimento econômico, isso tudo aumenta o consumo de área e, a, de bens né, da agricultura, etc. E há uma crescente classe média que vai, Tá, tá, que ela vai copiando determinados padrões, esses padrões, então, insustentáveis. E isso vai nos dar né, todos esses problemas, esses impactos ali, inclusive, na saúde humana. É, o outro vetor, então, de um lado, se de um lado a gente tem essa demanda por recursos naturais, a, o planeta, a Terra, o sistema climático, responde também de uma outra forma, que é buscando, como eu falei no início, um outro equilíbrio. né? E esse outro equilíbrio é, na, na realidade, o um aumento da temperatura. É a Terra tentando se... é o sistema climático tentando se reequilibrar. Porque quando a gente fala de clima, usualmente as pessoas tendem a, a, a associar com a questão de atmosfera. A atmosfera é parte do sistema climático. Né? o sistema climático envolve a biosfera, a atmosfera, a criosfera, a hidrosfera, e todos eles interagem. Existia né? ah, o, o, o, um equilíbrio tal que nos mantinha numa determinada temperatura, eu não vou entrar nesse detalhe, que eu acho que é, que é, que é tópico até da, da, da palestra do Artacho, mas, de qualquer maneira, ah, o que a gente começa ao extrair, ao usar, umas, as nossas atividades humanas estão fazendo com que a gente jogue mais, ah, ah, no caso, o carbono para a atmosfera, fazendo com que a Terra encontre um novo equilíbrio e esse novo equilíbrio vai nos trazer uma série de impactos. E esses impactos são ah, ah, extremamente perigosos e danosos. Claro, essa figura mostra quase todos os impactos que a gente, a gente tem. De clima, né, claro, um terremoto não está associado a, a, a clima, mas ah, se a gente vê o amarelinho, né, são os impactos né, associados à questão da mudança climática. A questão é o seguinte, você pode até ter os impactos distribuídos no, no, no mundo como um todo, mas a capacidade de reagir a esses impactos é muito diferente. Né? Você ter um problema ah, de chuvas fortíssimas, por exemplo, num determinado ah, país mais desenvolvido, ele tem uma capacidade muito maior, seja de sistemas de alerta, seja de resgate... De seja até mesmo de não ter pessoas morando em áreas extremamente vulneráveis. Então, mesmo tendo a, a, a, impactos distribuídos, como a gente está vendo, no mundo como um todo, os países mais vulneráveis, e aí, aí a gente vai, os países mais vulneráveis, a, a, a, a comunidade mais vulnerável, vão ter a, formas diferentes de conseguir a, a, enfrentar ui, esses, a, esses impactos. Então, a gente vê porque esses eventos todos estão muito uh, associados, né, esses amarelinhos, à questão climática. Então, chegamos assim, ao meu contexto né, de que a gente tem um problema. Esse, uh, esse atual modelo de desenvolvimento, ele não é viável né, a longo prazo. Como, como eu mostrei, o uso de recursos naturais é ineficiente, insustentável. O crescimento econômico, ele está baseado ainda né, em fontes energéticas não renováveis. Por mais que a gente tenha um aumento das fontes renováveis, a, a, a própria base dela é tão pequena, que por mais que a gente vá duplicando, ainda é insuficiente. Mesmo que a gente tenha muito, como eu mostrei anteriormente, as emissões ainda vão continuar crescendo bastante. Então, é muito intensivo em carbono ah, o, nosso, o nosso desenvolvimento. Além disso, mais de 3 bilhões de pessoas ainda vivem abaixo do, da linha da pobreza. Portanto, todo esse desenvolvimento que a gente ah, ah, é, veio né, perseguindo desde ah, de, as décadas passadas e dos séculos passados também, não trouxe tal o bem-estar para toda a população, não tirou todo mundo né, da pobreza e não se identifica de forma alguma o um aumento da sensação de bem-estar na população em geral. E aí eu volto para o meu ponto inicial, de que se é o bem-estar que a gente procura, nada disso trouxe o bem-estar, muito pelo contrário. Né? O que a gente tem percebido, visto, ah, escrito é exatamente o contrário, o aumento ah, de casos de ansiedade, etc., no mundo todo, você tem uma sensação muito pior de bem-estar do que ah, no, no, no passado. Né? E aí, qual seria a possível solução do, desse problema? Seria algo como o descasamento né, ah, da, da, do crescimento eh, em relação a essa... A essa a esse consumo de recursos naturais, seja usando menos uh, terra, água, materiais, uh, que poderia, de fato, diminuir essa pressão sobre uh, o, o, os bens, os recursos naturais do planeta. Até mesmo também, uh, o, esse descasamento do impacto seria também um, um investimento e ação muito forte em relação à regeneração natural de várias áreas. E com isso, a gente poderia, talvez, atingir ali uh, o, o, o human well-being. Né? Se a gente começa a conseguir, de fato, descasar né? essa, essa busca né? uh, por acumulação, por usar cada vez mais recursos, que, como eu mostrei, não, não vai dar. Não, não, é, é totalmente insustentável e temos aí alguns casos de sucesso desses descasamentos, né? Eu selecionei aí três uh, associados, né? A, a, a Japão, uh, México e em termos globais, né? Uh, o Japão uh, reduziu o, mate, uh, o consumo de material para uh, intensidade, né? Uh, de material uh, por Uh, para os níveis de 1970. Né? Na cidade do México, diferente da gente que já não usa chumbo na gasolina há algum tempo, uh, também reduziu bastante o uso, uh, a, a presença de chumbo na qualidade do ar urbano. Em termos globais, né, a questão da reciclagem, Uh, excedeu aí mais de 160 bilhões de dólares por ano, processando mais de 600 milhões de toneladas. Então, existe aí alguns, alguma esperança em termos da gente poder, de fato, fazer esse descasamento em relação ao uso dos recursos naturais. Entrando nas cidades, então, que é um dos ODS, a, a, a cidade, ela é extremamente relevante para essas questões que a gente está falando. Né? A maior parte da população está uh, nas, vive nas cidades, ah, né? então, ah, tem um papel muito grande, 80% do, do PIB é gerado nas cidades, ah, 60%, 80% da energia global, ela está sendo consumida nas cidades, portanto, 75% das emissões de carbono estão nas cidades ah, e consome mais do que 75%, desses recursos naturais ah, que eu comentei, né, então a, a, a, as cidades, elas têm um papel muito importante por, e, e por conta disso, o poder municipal, ele é estratégico para levar em frente a busca desse, ah, desse do sucesso, né, da, para se atingir esses objetivos, né, e o descasamento, né, que eu falei né, no, no, na, nas, nos slides anteriores, eles serão muito importantes em todas essas áreas, né, e também é nas cidades, são, né? não, também é nas cidades que se encontra realmente as, o, o, o nível maior de mal estar e tensão ah, da, da, da população. Então, voltando à, que, à questão do componente humano, a cidade ela tem que ser agradável, ela tem que realmente nos trazer essa sensação de bem-estar, já que é né, o principal objetivo do nosso desenvolvimento. Amigo, quanto tempo me falta? Ah, então tá, então posso falar mais devagar. Bom, a, a outra questão também que é fundamental, tanto para bem-estar, tanto para recursos naturais, tanto para essa pressão e impactos ambientais, é a questão da colaboração. A, a colaboração, compartilhamento, enfim, ela é essencial. Se a gente olhar né, das primeiras, né, primeira revolução, segunda, terceira e a quarta a primeira seria a questão da mecanização, depois veio a eletricidade, é claro que isso é extremamente simplificado. Né? A terceira da computação, a quarta que a gente está entrando é é muito mais colaborativa, né? é onde a gente tem a internet das coisas, onde a gente começa a ter computação em nuvem, onde todo mundo começa a trabalhar mais em conjunto. Então, as plataformas digitais, enfim, nos ah, fazem com que se por um lado a gente tem ah, toda uma questão preocupante, que é perda de empregos, etc., por outro, você tem as pessoas trabalhando muito mais juntas, né? que aí tem espaços compartilhados, carros, etc. Então... Essa, essa fase né, colaborativa, ela pode ser realmente, ela deve ser, inclusive, promovida induzida, porque também nos ajuda na questão né, do bem-estar. E a colaboração não é só quando a gente está falando na parte tecnológica, né, também na busca de soluções. Atualmente, eu tenho trabalhado um pouco nisso, a gente tem discutido muito o que, que seriam os centros de síntese. Né. Centros de síntese são, centro, são centros que promove um pouco a integração entre diferentes áreas uh, de conhecimento e cultura. Daí é tão importante, né, e é uma questão absurda, a gente achar que uh, ciências sociais ou ciências uh, tecnológicas ou da saúde podem ser separadas, não pode ser separado, porque é tudo uma coisa só. A solução do problema é a integração de todo esse conhecimento. Né? Uh, e a ideia desse centro de síntese é exatamente essa, uh, é, é, é essa integração e busca das soluções criativas ah, de questões... Sus cruciais para a ciência, para a sociedade como um todo. Né? E a capacidade da gente sintetizar esse conhecimento e variado né, nos diferentes campos do conhecimento ajuda muito no avanço da ciência, ah, no fornecimento de subsídios para tomada de decisão, seja política nacional, subnacional, como eu falei na questão das cidades, o poder municipal ele é essencial. Então, o conhecimento ele não não deve mais ser tão fragmentado. né? Todas as áreas da ciência são importantes. E o que a gente busca quando a gente está tentando criar esses, centros de síntese, é exatamente a colaboração na busca das, uh, das soluções. Enfim, indo para os meus comentários finais, então, uh, o que a gente precisa, de fato, atingir né, com esses ODS, seja o número que for do ODS, é a colaboração da ciência na busca do nosso objetivo maior, que é o bem-estar. As nações avançadas ah, no desenvolvimento tecnológico inovadora inovadoras são as mais competitivas e com competitivas no bom sentido e com economias mais prósperas. Né? E uma nação mais próspera, tem mais capacidade de promover o bem-estar de toda a sua sociedade e há uma retroalimentação positiva aí porque uma sociedade mais feliz ou bem-estar mais satisfeita ela é mais produtiva e colaborativa uma sociedade que se sente que tem aquela sensação do pertencimento ela ela cuida dos seus bens né ela ela tem ela ela entende o bem coletivo como coletivo ela pensa no futuro ela pensa na próxima geração então, essa, uh, essa busca né, pela uh, felicidade, sem ser... Eh, eh a felicidade romântica, mas a, a, o bem-estar talvez seja a palavra mais adequada, ela é essencial. Né? Então, quando a gente está falando da busca pelo desenvolvimento sustentável, ele precisa incluir esta componente humana. A gente não pode perder de vista ah, o nosso principal objetivo e essa questão humana é essencial, sobretudo nas cidades. Então, quando a gente está falando de busca de infraestrutura, ah, de ah, redução de impacto ambiental, Uh, consumo, não, há, não dá para perder de vista qual é o nosso objetivo né, uh, principal. Eu acho que incorporar o conceito de humanidade, da natureza humana no desenvolvimento sustentável, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, ele é essencial. Obrigada. Obrigado, Suzana, pela excelente palestra. Gostaria de convidar agora a professora Elizabeth Reynolds, do MIT. A agradecer a sua presença aqui, nos honrando. Em nome da ABC, agradecer a sua. Thank you very much for coming to Brazil to give this lecture. And please, you have 30 minutes, then later we have some time for discussion. They will upload your... You uh, have uh, a... Okay. Oh, uh, perfect. Okay. While we're waiting for my slides, I'll start by just saying uh, good morning, and it is a, a real honor and privilege to be here with you today uh, as we launch a, um, a book this week in Brazil that we've been working on uh, in collaboration with some colleagues here in Brazil for the last five years. Um, so I'm going to follow on to uh, the theme of this week which is or of this conference which is sustainable development and focus my comments on the importance of an innovation agenda to support su sustainable development. And um, uh, what I would say is that Well, MIT has been, we've been working on this project for the last five years, MIT's relationship with Brazil goes back at least almost 75 years, uh, certainly to the founding of ETA. And so we've been, it's been a great privilege to be part of that relationship over time, and we very much hope we can continue that. I'm going to continue to wait for my slides, uh, and maybe I'll, I'll put in a plug for the book while I'm here. Uh, so this is a, This is a culmination again as of our work, I'll talk a little bit about what that is. We were very um, lucky to be working with some of our colleagues uh, here particularly. Uh, Joao Fernando de Oliveira has um, been a great partner and a, a real colleague in this work. But we have others who are also uh, presented, who've written in this book. From FAPESP, uh, Carlos Brito, uh, Carlos Parcheco, Glauco Arbix from USPE. Uh, Fernando de Negri from Ipea Claudio Fristak uh, who is a, a former World Bank leader uh, many of people who I think you'll know and the book really sp speaks both to macro trends and data that maybe some of us are familiar with but also uh, going into micro trends and into what we our, our work which is very much observational and understanding how firms and industries and institutions work um so I highly recommend you read the book I don't recommend that you buy the book i find it very expensive so what i would suggest is if you download it on kindle it's it's quite reasonable but the hard cover is crazy so all right perfect introduction now let me begin um just a word about the uh center that i run at m um, at mit it's called the industrial performance center it's been around for almost 30 years And it was founded, actually, at the time when the US was confronting great uh, challenges with its productivity, and uh, particularly challenges from Japan. And so the focus was to bring all of MIT's um, thoughts to bear, technology, engineering, social sciences, to understand what was happening with US productivity. And that has been the role of the IPC for several years, which is a crossroads between uh, the science, technology, and social sciences. Uh, and so we've done a lot of work in a, very, in a number of different Areas and um, and have again created this bridging I think that is so important for understanding how technology actually is adopted in society and some of the important uh, elements of that whether it's regulatory policy uh, politics sociology etc now this project that we that I'm going to speak about um, began when Sinai, which I know you're all familiar with, which is essentially has been an educational institution in Brazil, uh, d decided, I think through the suggestions of some of the business community, to focus its efforts and build its capacity on the innovation, uh, innovation side. And so what Sinai had did just about five years ago was create this network of innovation institutes. It's built on the Fraunhofer system in Germany, which is one of the most successful applied R&D uh, centers or networks in in the world, and tries to focus particular technologies, uh, whether it's microelectronics or um, uh, biochemistry, biomanufacturing, uh, working with industry to uh, solve problems and also encourage R&D. And we found this uh, as a very interesting natural case study, if you will, in which An existing, a new institutional network was being introduced into an existing ecosystem and the questions for us were uh, very much about, well, how, how will this operate? How, do, how does innovation occur in the larger community? So the first point was to look at how these institutes fit into the larger ecosystem. The second question was to understand how this ecosystem actually functions in Brazil today. And the third was to look for greater links and fostering kind of connections that uh, would exist with whether it's MIT or larger US-Brazil connections, but ways in which this, we could help foster this ecosystem directly and indirectly from our work. And just to give you an idea of how we looked at this, we started across, we looked at four different levels. So first was a global picture. We went deeply into a number of industries, oil and gas, ICT, biopharma, textiles aerospace understanding how does brazil intersect with global value chains what is the relationship with the global economy the second was institutions and policies what are the institutions and policies that are concerned with innovation the third networks and ecosystems which we know to be a critical piece to how innovation is uh, supported not just within firms but across firms and across regions i Uh, I know from Joao that Paul Romer is coming uh, to Brazil. I think in the summer and or uh, in August. You know, he is a, his his theories of growth around knowledge creation are very much grounded in, I think, in place, uh, and so and, and relationships and and knowledge creation. So, and then finally, this this window through these uh, Sinai Innovation Institutes. How do those? How do those work and so this work has been going on for several years we've had a team of um seven or eight uh, researchers at mit S all we, we sort of grabbed and found all of the brazilian phd students we could find and entice them onto the team as well as some of the non-brazilians but we've had a great uh combination of researchers from across different uh disciplines and what i would say is of course we see when we look at the innovation agenda in brazil a lot of important investments made uh, over the decades, but we really focus on the last 20 years. If you look at uh, some of the major steps that were made in 2000 or the early 2000s, we're looking at a window of approximately 20 years of new institutional innovation and new, an agenda, an innovation agenda that sort of has emerged alongside a long history of industrial policy. So I'm going to just highlight a number of the high level findings of the book, there's a lot of granularity here but um, I will take a little bit of time to, to walk through all of these. The first point I want to make uh, is kind of what we, I diagnosed as key issues which I think are well understood but from our perspective uh, needed to be uh, reinforced. So there have been a lot of innovations, a lot of uh, investment made, but we haven't seen the impact, I think, that uh, everybody has wanted to see for, for a number of reasons. And so we I identify three core reasons why that is. The first is around this question of global integration, that Brazil has a relatively closed economy. As a result, it needs better integration to benefit from the flow of goods, services, ideas, and people, uh, and figure out where Brazil plays best in that global uh, economy and global value chains. Secondly, the costs and risks of innovation in Brazil. So we talk of the cost of Brazil is sort of a well understood uh, concept. But specifically when it comes to innovation, where knowledge inputs are critical, and where risk taking has to also be um, uh, supported. And so if you think about the cost of knowledge intensive inputs, uh, even the accessing cloud based services. Has an extra cost for companies here. Um, imp importing uh, cre critical intermediate goods often has a tariffs uh, associated with that, and the risks, of course, are also are out there. Uh, not just borne by institutions, but often borne by individuals. And so, how how does the system as a whole support risk taking at the individual and institutional level and allow for failure, something that uh, is a critical part of the innovation process? finally specialization that there is a a history of many programs and and investments that are spread quite broadly and what we use the the vision is layering on top of layering of policies and so could we bring a lot of uh brazil's expertise and there is tremendous expertise in the country we found you know a top-notch science and technology going on here and across many, many domains. Um, how do we focus on bringing all of that to bear on competitive advantage areas, on specialization, and, and, and building excellence across a few areas, not every, you know, not every sort of uh, possible um, industry, et cetera? So a couple of the priorities that we highlighted for, uh, for Brazil that I'll walk through aligning industrial and innovation policies, supporting institutional innovation, strengthening translational capacity, promoting strategic sectors, and engaging in the global economy. Again, this is not an ex exhaustive list. Uh, you would, if you really wanted to get into every option, you'd be talking about uh, risk capital, you'd be talking about entrepreneurship, there'd be many other topics that we would bring, but these were sort of the ones that we felt brought together uh, all of the work that we've been doing. So first, let me talk about um, industrial and innovation policies. And I'm gonna, this is where I'm going to get into the weeds, because I think it helps bring, uh, bring to life some of these issues. What do we mean when we talk about aligning industrial and innovation policy? Well, here is uh, uh, some of the details around local content requirements for the uh, production of tablets. And so here you see over time the, the level of um, Uh, requirements on local content that need to be uh, developed in Brazil around particular types of technology. And the challenge here is flexibility and adaptation to new technologies. How can we, how can firms work with these local content numbers and still be able to adapt to new technologies bringing in and out uh, some of the latest uh, ideas and some of the technology. And local content rules which have been modified and are being uh, looked at i think constrain some of the ability of firms to do that uh, if we look at the informatics law and r&d and some of the laws that are around r&d incentive again they have been very successful in bringing r&d dollars to brazil and i think importantly have created centers of excellence uh there's some questions about their spillovers so it's not to say that these should be eliminated but when you look at the level of detail and control and uh, inflexibility if you will about Okay, 4% of your R&D dollars must be spent 0.80% in certain certified institutions, 0.45% in certain parts of the country. Again, the lack of flexibility and ability to have, uh, I'd say, sort of responsiveness to markets and to opportunities is something that we need to work on and try and align so that these work in concert with each other and not against each other. The second point is around institutional innovation and Brazil has had uh, the establishment of many excellent institutions that are focused on innovation, uh, perhaps um, there's a challenge to figuring out how they continue to renew themselves and And, uh, and continue to add value in the 21st century. But what we saw was that these, these institutions play an important role. They're doing technology transfer, they're convening, they're helping develop the roadmaps that we've heard around. They're providing public goods and services. They're also developing capabilities for the long term for the country, uh, along with uh, making inroads to global connections. And there have been some recent areas where there have been real innovation If we think about the Sinai network, uh, again, kind of a, almost a radical step forward for that institution, Embrapi, which is the uh, industrial equivalent to Embrapa, which has been a, a highly lean and flexible effort, effort that, here's some data that we got actually from Joao and Jorge Guimaraes about uh, the increasing value of uh, Embrapi. Uh, May, as a, a business organization um, representing some of the largest firms in Brazil, again, an institutional innovation looking for ways to work with, sometimes around, government, uh, given the ups and downs of, uh, of the political and economic uh, in, uh, environment, these institutions play an important role. Uh, so we're looking at that as a real positive in Brazil and where there has been experimentation and where that should continue uh, and, and hopefully there's support for continuing this. There is an important role uh, for the private sector here but also a core role for government to provide basic funding for some of these institutions to, to continue to grow. Thirdly, uh, translational capacity at universities, something that I think has been talked about uh, a lot in Brazil. And when we talk about translational capacity, it's, not, it's that we see a an excellent science and, uh, and technology being developed in the universities. But how do we drive to greater impact on the other side? How do we create spillovers that are more impactful for the economy? Um, So, what I just wanted to, so we're trying to minimize bureaucracy, create incentives. I think these are things that are well understood, but support risk taking and support specialization to try and get the critical mass we need for Brazil's, for all of these ideas to take root. Uh, just a couple examples here. One is this focus on patents that has existed for a while here in Brazil. Every university has to have a patent office. And if you often look at them, they have uh, their mandate is around revenue generation for universities, which is a terrible idea. Uh, you know, if you're MIT and Stanford, maybe you make some money on this stuff, but that's when you're lucky. So really these have to be about bringing these ideas to the to, to fruition in Brazil. Uh, one of our, the head of our uh, technology licensing office says the, the worst thing you can have is a, a patent without a license. So patenting to nowhere. And I think that we have to be careful about all of these incentives about patenting, which of course is a sign of Uh, you know, intellectual rigor and, uh, and breakthroughs, but patenting just for patenting's sake is a mistake. And I just have this d diagram on the right. This was uh, something that uh, Fernando de Negri collected. This is just the process at Unicamp, and I don't mean to point out Unicamp, but this is the process for getting your contract with industry uh, approved. You go through five different steps. It starts you know, from your department all the way to the president's office before a contract with an industry is approved. Um, you know, In MIT, we have two steps and it has nothing to do with the president's office. And uh, you, just dis you just sort of are focused on trying to make sure that things are legal and that, things are, you know, that the, goal is, uh, the goals are shared. So I, just an example of how this works um pr promoting strategic sectors uh, again brazil has a great history of really building world-class companies and areas uh, and industries if we look at what's been done obviously in aerospace uh, if we look in agriculture and ag tech today we look at uh, oil and gas um, and the pre-salt uh, development and flex fuel second generation ethanol examples abound of how companies with the support of government, with the support of uh, aligning uh, agendas around specific goals, uh, mission-driven goals, if you will, long-range program, has had success. And this is where we see pathways and history where Brazil can continue to do this work and, and really has uh, has a history of great success in this area. So we're, we're very encouraged by, by what we've seen here. We're encouraged also by the investments being made by uh, some of these, in some of these areas, uh, certainly by international partners. And so we're very much trying to talk about comparative advantage, which of course is something uh, we've talked about for decades in many countries, but for Brazil to really hone in on a few places where there's great, there's great opportunity. And so I think we can have a conversation about what that looks like. Uh, finally, um, again, these are just ways of, of, you know, sort of indirect indications about Brazil's competitiveness on the global, uh, on the global uh, landscape, if you will. So, just to the left, looking at a trade balance, which in and of itself doesn't necessarily tell us about um, about how Brazil's, you know, global integration, but it does tell us about products and their competitiveness on the global market. So, we're looking at electronics in blue, auto in red, textiles in. In green textiles, of course, one of the most protected uh, industries in Brazil. But also what we found um, an industry that's investing in innovation. So there are ways to, I think, uh, limit the protection, but bring in innovation in a way that still can maintain uh, growth in Brazil and finding its niche on some of this. On the right hand side, we're looking at inward flows of, uh, of foreign direct investment. Again, some of the R&D tax credits that came in with some of the uh, policies early on brought Important R&D dollars, and the question is, you know, how do those lead to spillovers? They certainly led to um, increased talent, I think, um, but outward flows have not been have not been as, uh, as as as large as they could be. And um, and while there are several kind of Brazilian uh, globally competitive companies, we think there are a lot of opportunities for more of the outward FDI, and that that will bring in in turn a lot of the flow of knowledge, etc. I also just want to um, uh, end with a note about entrepreneurship. Uh, there is a tremendous amount of energy investment. And I would say um, new opportunity around entrepreneurship. It's something that we looked at at least uh, from an anecdotal point of view. I think everyone here would agree that 10 years ago potentially, the idea of following a career path uh, as an entrepreneur was perhaps not Uh, a career path that the young generation thought was viable. Today it is considered a very viable option and there's a lot of different ways in which this is uh, playing itself out. I'd just say sort of anecdotally what we found in our interviews with a lot of the companies about how have they been successful, um, that they like, there is an ecosystem here and there are institutions that are trying to support, uh, support entrepreneurs, particularly at the early stage. The early stage gets a lot of attention. I will say from a US point of view, uh, I think we, give, we do not give enough attention to the scale up phase. So we start a lot of companies, but then they get to a certain point, we sort of abandon them, so to speak. That's an important step that should not be forgotten. Um, but that has increased here in Brazil. What we found with the companies we spoke to is that they uh, did not, the ones that have been most successful, did not look at just the Brazilian economy. As their marketplace, because to do that is to is to face political and economic um, uh, sort of insecurity, if you will, and that the, you need a larger market for a more stable long-term growth. And so there have been a lot of successes in partnering with a global partner and doing and expanding beyond Brazil, starting in Brazil, building in Brazil, but also seeing uh, alternative markets. Um, and so that is that has been a strategy that has some success. Again, models that I think that Brazil can build upon and a whole new generation, if you will, or class of leaders that have not been tapped into. Brazil uh, has a, you know, great business leadership, most of them from large corporations. It's time to give the entrepreneurs and that next generation a voice in, uh, in helping develop this next innovation agenda. So I'll stop there and, and look forward to the discussion um, after. Well, let me let me. Sorry, I'm going to close with my final slide, which is to say, first, there there has been significant progress. We see examples that we can build upon in Brazil, um, and it's it's something that you know. The question right now is, what is the next 20-year agenda for innovation? Um, the ongoing political uh, and economic crises create challenges for a sustained innovation agenda. This is something that Brazil is living with, literally today, and uh, and we hope that our work will. Uh, Will kind of give voice to the innovation agenda. Um, we are in a different place than we were in 20 years ago. Technological change and the pace of that change has increased uh, b very rapidly, and so and, – and globalization, despite, you know, tariff wars, et cetera, has also been expanding. And so Brazil must stay at the cutting edge of some of, the, of, of these developments and be part of that or risks falling behind. And finally, uh, while the social agenda is critically important right now in Brazil, there's a fiscal constraints because of some of this. We need to convey and understand that the flip side of the social policy agenda is the innovation and growth agenda. And without the latter, there's no opportunity to support the former. And so these have to be understood as, uh, as equally important for the future uh, of Brazil. So I'll stop there and look forward to conversation. Thank you very much. Obrigado, Elisabeth, por compartilhar a sua visão sobre é, a inovação e a inovação industrial. A inovação em geral e inovação industrial no Brasil. Certamente, esse é um tema que suscitará bastante discussão. Acho que um ponto adicional importante que nós gostaríamos de ouvir um pouco é sobre a geração de empregos associada a essa in, a indústria inovadora. Eu acho que temos aqui na plateia, inclusive, muitos jovens, e esse é um ponto que eu acho central, como haverá essa mudança de empregos a partir do desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Acho que isso é um ponto central que nós poderemos discutir um pouco mais aqui depois. não acho que você... Okay. I'm talking about uh, generating jobs uh, from uh, innovative industry. So this is a point that we can discuss a bit during the uh, discussion of the planner section. Thank you very much. gostaria de convidar agora o nosso terceiro palestrante, o Márcio Bocme da Unicamp, que vai conversar um pouco conosco sobre a atual mudança de época, os aspectos do ODS número 8, Emprego Digno e Crescimento Econômico. Agradecer ao Márcio por aceitar o convite e por estar aqui conosco hoje. Olá a todas e todos, nosso abraço fraterno, solidário, cumprimentando a organização pela oportunidade desse debate, especialmente no âmbito da Academia de Ciências. Temos, então, essa possibilidade eh, de fugir um pouco a, a regra que, infelizmente, estamos observando eh, no Brasil, uma espécie de imposição de uma visão dominante, enquanto que nós temos aqui a oportunidade de organizar, digamos, o, si, o dissenso em relação à interpretação, à narrativa é, desse momento que nós estamos vivendo, nesse início é, do século XXI. E a minha, minha fala, nesses minutos que tenho, é, será é, partindo justamente de uma crítica à, à visão, eu diria assim, dominante a respeito do entendimento é, da realidade, da situação ao qual nós estamos é, submetidos. É, começo, então, partindo do, do, do pressuposto, uma hipótese, evidentemente, é, que as reflexões, as contribuições, interpretações, de maneira geral, parte é, de uma visão de que a sociedade tem se mantido praticamente a mesma, é, embora é, venha sofrendo... É, impactos, efeitos de transformações é, profundas, é, transformações essas que têm levado, da forma com que se interpreta, a uma espécie de acomodação, é, ou no máximo, uma reação aos acontecimentos que vão sendo impostos. Então, podemos começar, inclusive, com um fenômeno que não é novo, evidentemente, já foi vivido é, no final do século XIX, início do século XX, século passado, é, que foi a globalização, que é a globalização, pelo menos esse entendimento que se, se tem nesse momento, se utiliza o conceito de globalização, é, que é justamente o questionamento das fronteiras é, dos Estados nacionais. É, nós já tivemos uma experiência, é, no final do século passado, em, especialmente entre 1870 e, 1900, 1870 e 1914, naquele momento, historiadores, estudiosos, definiram como imperialismo, uma vez que o mundo se organizava na forma de impérios, né? praticamente até a, o final da Segunda Grande Guerra Mundial, nós não tínhamos 50 países no mundo. Né? A Primeira Assembleia Geral das Nações Unidas foi feita com menos de 50 países no mundo. E o que vai acontecer depois da Segunda Grande Guerra Mundial é, na verdade, uma expansão de estados nacionais, hoje temos ao redor de 200 países, mas estamos vivendo, certamente, com um, uma mudança importante, que é a denominada globalização, é, e ela tem sido apresentada, praticamente, desde o final dos anos 80, como um acontecimento pelos quais os países não têm muito o que dizer, a não ser a se acomodar, aceitar não é, ao, ao jogo de, de competição que vem se estabelecendo. É, é um jogo de competição é, de cartas marcadas, certamente, conduzida por grandes... Empresas transnacionais, alguma coisa ao redor de 500 Há estudos que mostram que são apenas 170 Dependendo da, da contaminação é, dos ativos E da posse de ações em termos internacionais de toda maneira, essas grandes corporações que se apresentam inclusive como modernidade são, na realidade, a é nosso modo de ver, não é? fenômenos de retrocesso muito grande, porque elas, apesar é, da retórica serem favoráveis à modernização, à inovação tecnológica, ao enfrentamento das mazelas é, da insustentabilidade ambiental, elas são, na verdade, as que mais têm praticado isso, é? a começar pelo fato... É, de aquele que no nosso país, inclusive, nós temos ter passado por duas tragédias em Minas Gerais, é, cuja responsabilidade não é, é da segunda maior mineradora do mundo. Ou seja, o que há de mais moderno no mundo, em termos de mineração, é, produz, trabalha aqui no Brasil, na verdade, utilizando é, de métodos, não é, sem nenhum critério de proteção, até mesmo de ter uma sirene que pudesse informar a população caso houvesse alguma tragédia. Ou seja, nós temos empresas extremamente modernas, com tecnologias avançadas, mas que, na verdade, praticam e gostam de estar justamente nos países onde há menor proteção ambiental. Essas grandes corporações, apesar do discurso em defesa da cidadania, são aquelas que preferem pagar menos impostos. São as empresas que praticam o chamado planejamento tributário, que deslocam ah, sua sede ou as possibilidades de operar nos chamados paraísos fiscais. No passado, as empresas multinacionais participavam, na, na verdade, da construção de fundo público, eh, pagando impostos, evidentemente, na construção de um projeto de sociedade superior. Isso não é o que nós temos visto. E também, eu não poderia deixar de dizer, que são essas grandes empresas que coordenam essa globalização e têm, na verdade, defendido não é, que países façam reformas trabalhistas, que flexibilizam o uso de mão de obra, flexibilizam as regulações, porque, do contrário, elas deslocariam a sua pauta para outros, outros países, as suas plantas para outros países. E o que nós temos visto, infelizmente, é um rebaixamento generalizado das condições de trabalho. E ao invés do emprego digno, emprego decente, o que nós temos visto, na verdade, é a generalização de formas terceirizadas e que denominam-se cada vez mais um, um novo precariado em expansão. Essa ideia de que a globalização, portanto, é um fato é, é, inegável, é, faz com que, de certa maneira, países se, vão se acomodando e tirando, na verdade, o protagonismo que poderiam vir a ter. A mesma coisa, eu diria assim, em relação à questão do salto tecnológico, do progresso tecnológico, da ideia de indústria 4.0, eh, que vem sendo cada vez mais difundido de forma acrítica, eu diria assim. Né? O principal defensor desta visão de uma transformação tecnológica supridora de empregos vem eh, do presidente do Fórum Econômico Mundial, né? como uma, uma resposta a, a inquestionável levantamento que tem sido feito pelo aumento da desigualdade no mundo. E a explicação para isso é que, infelizmente, a inovação tecnológica está levando a uma supressão dos empregos e vai levar ainda a uma situação é, inacreditável em relação às possibilidades de oferta de emprego. Ora, se nós formos con contrastar com a realidade, o que veremos? Os países que mais inovam tecnologicamente são os países que menos desemprego possuem. Se nós olharmos os Estados Unidos, a Alemanha, por exemplo, se quisermos a China, a taxa de desemprego nesses países está abaixo de 4% da força de trabalho. Não há problema de desemprego estrutural, desemprego tecnológico, como alarmam, em geral, as, as interpretações. E que nos dizem recorrentemente que não, diante da inovação tecnológica não há o que fazer, a não ser estudar mais, se preparar, cada um individualmente, para poder estar mais apto a disputar esse mundo de menos emprego. Ora, o que nós estamos vendo nos países de menos, de maior, Desenvolvimento tecnológico, não é um problema de desemprego estrutural, mas sim uma desqualificação dos postos de trabalho, uma precarização, o que eles denominam como sendo uma polarização do mercado de trabalho, uma destruição dos empregos de classe média e a expansão de alguns bons empregos, mas acompanhado da geração de postos de trabalho de baixo rendimento. Então. Essa, essas análises e apresentações vêm nos o passado e nos levam a um quadro de acomodação. É sobre essa questão que eu gostaria, então, de desenvolver uma visão, digamos, alternativa, porque não me parece que nós podemos continuar imaginando que a sociedade é praticamente a mesma, mas convive com o impacto de mudanças, transformações, e as nossas oportunidades são relativamente pequenas, porque nós precisamos nos adaptar a esse contexto, e de forma individualizada, cada um procurando o seu melhor caminho. Ah, o nosso foco aqui é, é, é procurar justamente é, expandir, digamos, uma preocupação que é, nós não estamos, na verdade, vivendo uma mesma sociedade com mudanças, com transformações. Não é um período de mudanças. Nós estamos diante, na verdade, de uma mudança de período. Certo? É um outro período que está se constituindo. E esse período vem sendo, de certa maneira, analisado com as mesmas ferramentas que foram importantes para analisar o passado, mas que não se mostram adequadas. É um período novo, eu diria, porque, na verdade, é uma outra sociedade em construção. Poderíamos falar sobre outros países, mas vamos focar no caso brasileiro. Não, nós não temos algo que nos possa é, aliar à realidade do Brasil dos últimos 30, 40 anos. Se nós pegarmos o que é o Brasil ali, na virada dos anos 70 e dos anos 80, e tentarmos comparar com o que é o Brasil de hoje, a sociedade é completamente diferente. Nós tivemos, nesses últimos 40 anos, uma mudança na, na infraestrutura da sociedade brasileira, uma mudança no seu sistema econômico, no seu sistema produtivo, de grande monta. Nós tínhamos, no início dos anos 80, um país industrializado, um país em que as plantas industriais representavam 28% do produto. Hoje nós temos um país cuja indústria representa menos de 10% do produto. Ou seja, a indústria brasileira equivale ao que era o Brasil na década de 1910. Então, nós tivemos, na verdade, um, uma, um descenso, um declínio da estrutura industrial. E, como dizem os especialistas, uma desindustrialização precoce. Porque não haveria razão a essa desindustrialização que não fosse os equívocos do ponto de vista da condução das políticas econômicas, sociais. Essa desindustrialização precoce ocorre... Vem ocorrendo porque, na verdade, ao contrário de países outros, como Estados Unidos e Europa, que também vivem um processo de desindustrialização, mas é uma desindustrialização madura, na medida em que a, praticamente a totalidade da população desses países alcançaram acesso a bens industriais. Nós temos uma parcela importante que não tem acesso pleno aos bens industriais. E o desaparecimento, o declínio da indústria está, faz... está relegando a essa parte da população a não ter acesso aos bens industriais. Porque a única oportunidade, se você não produz internamente, a única oportunidade viria da importação. Como o gráfico da professora Elizabeth mostrou, nós estamos com déficit na balança comercial de manufatura. Qualquer crescimento econômico que o Brasil venha a ter aumenta a dependência de importados de bens de maior valor agregado. Isso significa dizer que nós teremos uma parcela da população que vai continuar ainda no século XIX. É como nós iniciamos o século XXI com uma parcela dos brasileiros sem ter acesso à energia elétrica. e que Tivemos um, um programa especial para levar energia elétrica, temos aqui um dos responsáveis por esse programa, inclusive. Ou seja, nós entramos no século XXI com parte da população sem ter acesso à energia elétrica. E estamos condenando o país a ter uma parcela da população que não vai ter acesso pleno aos bens industriais, porque o Brasil, na verdade, relegou... A importância que tem a indústria, que a indústria, na verdade, é a coluna vertebral de um país. Então, nós que tínhamos, né, há 40 anos atrás, é, empresários né, importantes no Brasil, que tinham uma visão de Brasil, como Antônio Hermílio de Moraes, podemos até não gostar das visões que ele tinha, mas tinha uma, uma visão do parte empresarial em relação ao futuro do Brasil. Essa parte da burguesia industrial praticamente desapareceu. Mas, no seu lugar, nós tivemos uma ascensão de um outro tipo de empresário. Né? Um empresário, na verdade, vinculado a segmentos muito enriquecidos, mas que estão pouco vinculados à questão da inovação tecnológica ao futuro do país, a não ser ganhos imediatos de curtíssimo prazo. Né? Se nós considerarmos quem são os ricos no Brasil, vão perceber que há grandes empresários vinculados ao comércio varejista. Né? Comércio varejista, que inclusive que passa a ser um dos principais ricos do Brasil, que não existia há 20 anos atrás. Podemos analisar líderes religiosos, que são, estão entre os mais ricos do país. E, obviamente, sem falar em segmentos que foram crescendo ah, na sombra e dependência do Estado brasileiro. Não é? Então, o que eu quero chamar a atenção, é, nesse início, é que há uma mudança na estrutura da sociedade, isso se vê, inclusive, pela elite do país, mas também se pode ver não é, pela base da sociedade. Há 40 anos atrás, nós tínhamos uma estrutura ocupacional assentada no emprego industrial, tínhamos é, importantes segmentos de organização da sociedade, os trabalhadores da indústria. Hoje, os principais setores de atividade, de ocupação, são os setores de serviços. Serviços aonde? Em hospitais, serviços é, em shopping centers, né? que praticamente hoje se transformaram nos principais empregadores. Então, nós tivemos, na verdade, essa transformação na infraestrutura do país, de um país industrial e urbano em cada vez mais um país eh, dependente dos serviços. E com isso, na verdade, nós fomos trocando empregos industriais que pagavam entre 70 e 80 mil reais por ano para empregos que pagam 11, 12 mil reais por ano que são os empregos vinculados aos serviços. Ou seja, nós estamos fazendo um processo de decadência aprofundada, porque ao contrário de uma grande transformação que o Brasil fez, uma mudança de período, digamos assim, que ocorreu na década de 30, quando nós deslocamos um parcela da população né, da agricultura em, em atividades de subsistência para as atividades urbanas e industriais, então nós deslocamos pessoas que estão vinculadas a segmentos de baixa produtividade para segmentos de alta produtividade. Hoje nós estamos fazendo o um caminho inverso, deslocando trabalhadores de setores de alta produtividade na indústria para setores de baixíssima produtividade. Né? Então, essa, essa perspectiva, digamos assim, colocada do ponto de vista de uma interpretação que é dada que as, as coisas estão acontecendo no mundo e o Brasil, infelizmente, tem que se acomodar a isso. Nós estamos retirando o protagonismo das enormes oportunidades que o nosso país tem. Né? Não apenas por várias aqui mencionadas anteriormente, mas especialmente pelo fato não é, que nós somos um país continental, um país que tem parte significativa né, daquilo que o mundo precisará para os próximos anos. E isso, na verdade, nos, nos, nos impede de articular de forma soberana as oportunidades é, futuras do nosso país. Então, eu quero começar dizendo que há, há um choque do ponto de vista de entendimento acerca do que fazer por quê? Porque, de certa maneira, predomina uma, uma visão que nós precisamos fazer é, as mudanças né, para nos adaptar ao que está ocorrendo no mundo. É, isso tem a ver, é, se relaciona, inclusive, com a, a posição que o Brasil toma é, do ponto de vista de que apostas devemos fazer em relação a uma divisão do mundo cada vez mais clara não é, entre um polo, de, de certa forma, uma disputa no centro hegemônico do mundo, não é. De um lado, um, uma grande potência importante, mas com sinais de decadência inegável, e de outro lado, uma potência relativamente nova, do ponto de vista de padrões de desenvolvimento capitalista, ao qual o Brasil se aproximava e sofre agora um processo de deslocamento significativo. Algo parecido ocorreu, digamos, na década de 30, não é? quando o Brasil ficou, na verdade, olhando um pouco a divisão que se... se se vislumbrava naquele momento uma disputa entre a Alemanha e os Estados Unidos pela sucessão da Inglaterra decadente. Não é? E o Brasil ficou, de alguma forma, é, nesse diálogo com a Alemanha e os Estados Unidos, e até, na verdade, se aproximar dos Estados Unidos, é, sobretudo na Segunda Grande Guerra Mundial. Não é? E, de certa maneira, ali ele decolou em termos de oportunidades é, de avanço em relação à sua própria industrialização. Ao contrário da Argentina, não é, que ficou prisioneira... É, da Inglaterra por vários tempos, dentro do padrão uh, ouro-libra, do ponto de vista monetário. O Brasil, lá em, em 1930, 31 já abandonou o padrão ouro-libra, instalou, na verdade, uma política de desenvolvimento. Então, essa é um pouco a questão crucial. Nós estamos vivendo um momento chave da história nacional, um momento que está definindo os próximos 50 anos do país. E essa definição depende de como nós entendemos a realidade. Se a realidade, de certa maneira, está sendo apresentada como algo que nos remete a uma situação apenas de nos acomodar, não é? de reagirmos dentro das nossas possibilidades, porque o moderno sempre vem de fora e não da nossa nação, ou, de certa maneira, temos a compreensão de que é, o momento é tão importante que temos a oportunidade de fazer a história com as nossas próprias mãos. É? Isso, obviamente, implica em reconhecer que nós não temos, na realidade, um problema sério não é? de desemprego gerado pela por, por questão tecnológica no Brasil. Pelo contrário, o desemprego que nós temos é uma, um desemprego ocasionado pela inanição, pela, anexori... pela forma com que o Brasil, hoje, abandonou a perspectiva do crescimento, do estímulo à produção, da defesa do seu mercado interno, e, sobretudo, o estímulo às ciências, à tecnologia. Nós temos o... um dos principais sistemas de formação do ensino superior do mundo. Temos, a cada ano, mais de 3 milhões de jovens que ingressam no ensino superior, que nos devolve 1 milhão e 100 mil jovens graduados, um sistema de formação do ensino superior que promove a formação eh, de 50 mil mestres, 17 mil doutores, pouquíssimos países têm uma experiência desse, dessa magnitude. Né? Sem, obviamente, falar do impacto que tem do ponto de vista da produção, eh, da pesquisa, é, e dos, dos serviços de extensão que o sistema superior gera no nosso país. Agora, isso tudo está sob risco, na medida em que é, a, a elite governante não percebe a importância de um sistema com essa característica. Nós temos o principal sistema previdenciário do mundo, do ponto de vista da quantidade de beneficiários e da forma organizacional que o país Construiu a partir da Constituição de 88 o sistema de aposentadoria pensão, por exemplo. Temos um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, o Sistema Único de Saúde, é o maior demandante é, centralizado é, de compras de, de equipamentos, de é, elementos vinculados à, à saúde. Esses três complexos, eu diria assim, são base fundamental de uma política de desenvolvimento, de organização do setor produtivo, de demanda de mão de obra cada vez mais qualificada. Mas esses complexos estão é, sob ataque. Essa é uma questão chave, porque se nós acreditarmos que o futuro do Brasil vai vir de fora, sem potencializarmos os nossos ativos, as nossas riquezas, de forma organizada, do ponto de vista de um projeto nacional, né, os riscos, na verdade, que nós temos é de ressuscitar o passado. E o passado vem se apresentando cada vez mais, não, é? não apenas como fantasma, mas como realidade. Porque, de uma forma muito rápida, nós estamos retrocedendo e esse retrocesso nos faz justamente perder os principais ativos que foram construídos a duras penas. Pouquíssimos países conseguiram se industrializar, montar um setor produtivo complexo, diversificado, articulado com o um sistema de inovação como o nosso país. E, de certa forma, essa, esse, esse avanço, essa construção histórica, ela, ela se perde na medida em que a gente passa a ter uma visão de o que está ocorrendo, está dado, não é? e cada um tem que cuidar é, do seu próprio da sua própria realidade. Né? Esse é um momento muito importante, e que nós, é, das ciências brasileiras, né, nós todos temos uma responsabilidade é, histórica. Né? Uma responsabilidade, na verdade, de apresentar para o país, quando se imaginávamos que poderíamos fazer um bom debate sobre os problemas que temos, de forma democrática, né, e que permitisse o contraditório, o que nós temos visto né, nos nossos meios de comunicação tem sido uma, um apoio cego não é, a o desmanche nacional. Só a ciência, não é? de forma democrática, de forma pujante, como é a nossa tradição, pode, de certa forma, oferecer uma realidade diferente do que nós temos isso. E eu não tenho dúvida que essa oportunidade, está aqui com vocês, não é? nos abre essa perspectiva e que, de certa maneira, foi ontem, é, mais uma vez, é, identificado a importância da presença de cada um na construção não é? de uma alternativa pela participação. Muito obrigado. Parabéns, Márcio, pela excelente reflexão por apresentar um novo quadro. Nós estamos precisando de ideias como essa. É, gostaria de convidar os palestrantes, para compor aqui a mesa, vir aqui ao palco, para que nós possamos abrir para o debate. É, temos meia hora para perguntas, para discussão, nós vamos até às 11 horas. Então, temos um bom tempo, agradecer a vocês por usarem o tempo da exposição na medida certa e permitir essa, essa, essa discussão, que tenho certeza será muito rica. Então, gostaria de convidar a professora Suzana Kahn, a professora Elisabeth e o professor Márcio para compor aqui a mesa. Nós vamos fazer blocos de três perguntas para simplificar as respostas. É, tem, temos microfones aí distribuídos, algumas pessoas vão atender é, os pedidos de pergunta. Então, os que desejarem interagir com os nossos palestrantes, fiquem à vontade. Já temos aqui uma primeira, um primeiro candidato, aqui, o Maurício. E mais uma vez, enquanto ele não começa agradecer professor o aqui, agradecer aos palestrantes pela excelente, pelas excelentes apresentações. Yeah. Eu sou Maurício Guedes, diretor de tecnologia da Faperj. A pergunta é para a professora Elizabeth Reynolds. Em, em português ou em inglês, Romildo? Oh. Can you hear the, the translation? Yes, okay. Uh, um dos seus últimos slides foi sobre startups. Antes da pergunta, eu tenho uma, uma uma declaração a fazer. né? Nós vimos recentemente a proposta de que as universidades brasileiras deveriam se transformar em incubadoras de empresas. E eu queria dizer que isso é uma uma, uma ideia absolutamente estúpida na minha, na minha avaliação. Mas o fato é que nos últimos 20, 30 anos, o Brasil tem evoluído bastante nessa questão de startups criadas em ambientes universitários. Nós temos hoje cerca de 400 incubadoras eh, no Brasil, a maior parte ligada a universidades. Eh, cerca de 5 mil empresas passaram por essas incubadoras, elas empregam 53 mil pessoas no país e tiveram um faturamento de 15 bilhões de reais eh, no último ano, eh, 4 bilhões de dólares. Então, tem uma importância econômica. Mas o fato é que é, é, nós temos números pujantes, como o Márcio Postman é, é, mencionou, né, na, na formação de mestres e doutores. E o sonho dos doutorandos brasileiros, eu acho que no mínimo 90% deles, é fazer um concurso público para é, entrar na universidade e continuar formando novos doutores. Nós somos recordistas mundiais de concentração de pesquisadores em universidades enquanto Europa, eh, países desenvolvidos têm cerca de 20, 30% de pesquisadores nas universidades, a Coreia tem 11% apenas nas universidades, o Brasil tem 70% dos pesquisadores nas universidades. A pergunta, finalmente, é eh, como que se pode eh, acelerar essa mudança cultural eh, nas universidades, obviamente preservando as como universidades, não as transformando em fábricas de de nada. Né? Como é que nós podemos é, é, acelerar esse processo de mudança cultural nas universidades brasileiras? É, temos mais duas perguntas para o Supingeli e o Luiz David. Depois a gente passa para, para aqui, aqui à esquerda, por favor. Então tem que fazer esse primeiro bloco com essas três perguntas. Depois. Obrigado. Excelentes palestras, três, Eu vou fazer uma ponte entre a Elizabeth e o Postman. Um dos itens colocados por Elisabeth é para o um caminho do Brasil é maior internacionalização, maior abertura a globalização chamada, referida pelo Postman. Já o Postman mostra que nós precisávamos nos internalizar mais para gerar empregos de maior qualidade e de tecnologia mais avançada. Então, aí há um, um contraste que eu gostaria que os dois se manifestassem. E sobre a, o comentário do, do Maurício Guedes, eu acho que ele tem muita razão no que diz, mas o problema não é só a universidade, o problema é a empresa. E aí faz-se uma ponte com o Postman de novo. Quer dizer, nós não temos empresários como o Antônio Hermiro de Moraes, como Mindlin. Os nossos empresários são de baixa categoria nesse aspecto da inovação, da tecnologia, do investimento. Então o nosso problema não é só o lado da universidade, que você tem toda a razão. O sonho do pesquisador é fazer o concurso para a universidade, para o instituto. Mas, apesar do sucesso, e você tem responsabilidade em parte disso, das nossas incubadoras no Brasil, há uma resistência muito grande do empresário em investir em inovação e arriscar o seu capital. Obrigado. Obrigado, Tungueli. Aqui, por favor, o professor Luiz. Bem, obrigado pelas palestras muito interessante e, e realmente eu estou aqui sobre o impacto desses três dias de reunião sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável especialmente porque é, essa reunião está mostrando a interconexão entre todos esses objetivos nós tivemos palestras aqui que praticamente falam de todos Ao se falar de cidades de, de, de, de, da questão urbana você acaba falando de todos os objetivos e assim por diante e, e, e aí, eu quero falar sobre algo que está ligado ao que foi falado antes, mas sob um ponto de vista um pouco diferente. É, sobre as universidades brasileiras. Então, claro que elas estão, no momento, sob um ataque que não tem nada a ver com o que eu vou falar. Eu acho que é uma fumaça que esconde os verdadeiros problemas do sistema universitário brasileiro. Apontam problemas inexistentes e não olham para os reais problemas. Agora, por exemplo, cursos de engenharia nas melhores universidades do Brasil... Tem uma carga horária em aula que é quase o dobro da carga horária dos cursos de engenharia do MIT, que inclui humanidades nessa carga horária. Tá certo? E, então, o que, que falta? Falta, bom, os alunos ficam soterrados né, sobre uma carga horária muito intensa, falta tempo nas universidades para discutir assuntos relacionados, por exemplo, a uma agenda nacional de desenvolvimento. A universidade é um espaço que, em princípio, seria fantástico para isso, não é? porque tem os vários cursos, é? tem, tem os cursos de ciências chamados exatos, tem humanidades, tem a filosofia, a sociologia, é? é o lugar apropriado para essas discussões. E, no entanto, a universidade faz essas discussões, mas como reação frequentemente Reage ao que, está, que foi dito, ao que foi falado pelo governo, né? mas não tem de moto próprio a iniciativa de fazer esse debate e de contribuir para a formatação de uma agenda nacional para o país. Isso está ligado ao que a Elisabeth falou, quando fala das vantagens competitivas do país. É, Elizabeth você mencionou algumas lá muito importantes, óbvias é? petróleo do, do pré-sal fantástico, a contribuição da ciência brasileira é? mas existem desafios ainda a ser explorados e a universidade eu acho que não está prestando atenção claro, nós ficamos dizendo assim não, o governo tem que chamar o pessoal para, para essas, mas a universidade tem um papel muito importante de debater essas questões é? É, eu tenho insistido nisso, o Brasil tem 20% da biodiversidade mundial. E desses 20%, estima-se que nós conheçamos cerca de 5%. Isso é a base de uma fantástica biotecnologia, baseada na biodiversidade, que gere fármacos e medicamentos. O Brasil ainda tem a vantagem de ter um mercado consumidor, temos o SUS, que poderia comprar esses medicamentos, Ele tem todo um sistema preparado e poderia fazer isso dar certo. Não é? E, no entanto, não acho que seja só governo, Acho que nossas universidades estão reagindo pouco a essas questões. Claro, já deram contribuições fantásticas, né? publicações, 95% das publicações do país vêm de universidades públicas, né? a interação que elas fizeram com Petrobras, né? empresas de base tecnológica importantíssimas, cito aqui, Embraco. A maior empresa do mundo de compressores foi criada aqui no Brasil. Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, a VEG. Nós temos empresas com protagonismo internacional que foram produtos da, das universidades brasileiras, das universidades públicas especialmente brasileiras. Né? Algumas privadas, como o PUC do Rio de Janeiro, mas a grande maioria é a universidade pública. Então, eu acho que está faltando isso nas nossas universidades, esse tipo de grande debate, aproveitando o material humano que existe lá. Né? E concordo com o que do outro lado... Também né, houve uma forte desindustrialização do, do país, já há três décadas que isso ocorre, né? a balança comercial do Brasil agora está dominada por commodities. Claro, tem a parte de segurança alimentar, de alimentos, é muito importante nós continuarmos contribuindo com isso, mas ela não pode ser, ela tem que ser variada essa pauta de exportações, tem que ser aumentada com valor agregado. Né? Então, tem uma parte industrial aí que precisa ser bem diagnosticada, essa desindustrialização fortíssima que ocorreu, fortíssima. Se a gente olha a balança comercial, os produtos de alta e média alta industrialização caem vertiginosamente. Não é? Então, tem uma parte da indústria que está fazendo realmente com que essa força de trabalho que está sendo produzida pelas universidades brasileiras, acabe ficando na própria universidade, o que é pouco produtivo para o país como um todo. Então, são dois pontos. Primeiro, em relação à universidade, eu acho que falta... Eu acho que ela precisa de uma reforma abrangente. Tem algumas universidades que estão tentando isso. Uma é a Universidade Federal do ABC, por exemplo, que está fazendo isso. Já tem um doutorado industrial, lá, a doutorado acadêmica industrial. Então, é preciso pensar mais nisso. Né? Mas não só no, na pós-graduação, mas na graduação também. Né? Fazer Diminuir essa carga horária, é, empregar mais os alunos em projetos, né? em, em atividades criativas, né? em questionamentos, em debates... Né? que procure ajudar a formular uma agenda nacional de desenvolvimento. Algumas observações, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês sobre isso. Okay. Obrigado, Luiz. Então vamos passar para os nossos palestrantes. Vamos começar com, com a Elisabete, foi é, uma primeira pergunta, foi feita diretamente a você, e na sequência o Márcio e a Suzana para os comentários gerais. Thank you. Um... So to go back to the first question, which I think had two parts. One was the role of the university in fostering entrepreneurship and actually startups. And the second, as I understand your point, was how do we get more of our uh, higher educated workers into industry uh, and not just focused on the academy and making that shift? Um, It helps if I take those off. <laughs> uh, so I think on the first point, um, there's no question that you can go too far in terms of the role of the university you know, as, the, uh, as the incubator. There are conflict of interest, I think, issues that arise. And certainly MIT has walked a fine line, some would say a little too fine a line on, on some of that. But, there's, but I see it now. This is important for education. That the application and the learning that happens for students who are engaged in uh, trying to create you know, new, new technologies and new startups is part of what we see as the demand from this generation, that this is something they want to be in more applied work. So I think universities are making that, sh need to make that move and figure out how they fit into, the, into actually economic development as one of their uh, mandates besides education and research. Um, but I agree with you, there's a line to be drawn as to, to what extent the you know, directly investing and providing all of that. That's a, a challenge. And, um, and, and maybe I link that a little bit to Luis's point, which is that the role of the, part of the role of the university, as we've seen in the, you know, the government um, step back and private sector uh, outsource a lot of its R&D, You know, we see, the, at least in the States, a lot of the large companies are looking toward the startups for that. The role of the university is to create what my colleagues Richard Lester and Michael Piore have called, create interpretive space. That it is a space where you can have these conversations that bring together all the partners, that no other institution has that role to play. And so interpretive space, which, is, which allows for the possibility of blue sky thinking and applied work, is more important than ever for the university. Um, in terms of how we get the next generation to be thinking about industry and applied work, um, you know, I think that's got a path dependency in Brazil in terms of people's sense of security or in terms of people's, you know, comfort level. And so the, the, there has to be active ways to show a path forward that provides interesting opportunity. I mean, I think... Uh, I think what we find now with Generation Z, Generation Z are the 20-somethings, uh, is that they're, they're not satisfied with what the millennials or others have wanted in life. They want uh, interesting work, they want balance, uh, they want vacations, they want ping pong tables, they, uh, they have questions, at least in the States, they're really questioning the value of capitalism and what it has created, which is to Marcio's point that we are at a point where we're questioning these things. Um, so I think that that generation requires uh, very active experiences. You know, it's it's for younger people we call it project-based learning. For older people, you know, we're doing this at uh, in spare and otherwise. You you have to provide that experience in the firm, or or in the startup. And so in some ways the, the industry has to step up and say we're going to provide ways for this next generation to see what they can do and what the opportunities are here. But it's not going to happen without some active, you know, without some sort of enormous shock to the demand side. It has to be, it has to be part of the agenda and I think it actually has to be part of the university's agenda to try and create those opportunities for that next generation. muito pertinente as considerações e que dá margem, de certa forma, é, para refletirmos acerca é, do paradoxo né, que nós começamos a perceber é, de forma inegável entre a agenda que nós temos é, no Brasil e os desafios ao mesmo tempo que a realidade é, está nos impondo. Nós, nós eu vejo justamente o Brasil como um dos poucos países do mundo, aliás, em qualquer é, parâmetro internacional que se utilize sobre determinados, sobre diferentes áreas ou temas, o Brasil sempre está entre os dez principais países do mundo. Tá? Então, nós temos, inegavelmente, um potencial, lamentavelmente, pouco explorado e conhecido, porque há uma espécie de aprisionamento né, das ideias à perspectiva dos contadores, né? Enquanto não resolveu o problema fiscal, o país fica, na verdade, na penumbra, perdendo oportunidades. Quando, na verdade, as oportunidades já estão praticamente dadas. Né? E são temas que a universidade, infelizmente, também não tem muito espaço para aprofundar. Mas a questão nacional em relação à demografia brasileira né, é um tema que sempre ganhou importância na agenda governamental... É, na elite pensante do país e hoje praticamente está ausente, é, a não ser lembrada na, nas razões para justificar a deforma da Previdência, né? informando que o Brasil vem perdendo é, participação entre os ativos e os inativos e que há um decréscimo no crescimento populacional. Então, nós não temos outra saída senão, é, na verdade, demolir o sistema de aposentadoria e pensão do nosso país. Obviamente, essa questão demográfica é uma questão aberta para nós. Não há razão alguma que nos levaria a aceitar não é, a transição demográfica ao qual nós estamos submetidos. É verdade que há uma queda na taxa de fecundidade das mulheres, mas talvez não seja a razão principal... a a razão que leve à redução do número de, de filhos por mulheres, que não seja a ausência de oportunidades decentes de trabalho, que não seja a ausência é, de políticas públicas que permitiriam a mulher escolher se deseja ter ou não mais filhos. Né? Há várias experiências internacionais é, em países não é, que têm uma política de estímulo demográfico. Por que um país de dimensão continental, o quinto maior é, extensão territorial do mundo, se submeteria a ter no máximo 248 milhões de habitantes, que é a expectativa que se tem para a década de 2040, quando então entraríamos numa fase de regressão absoluta, porque o número de pessoas que é, irá morrer será superior ao número de pessoas que irão nascer. Por que, que o Brasil precisa ter 248? Porque não pode ter 300, 350 milhões quando nós temos ainda uma concentração populacional, basicamente, na área litorânea do país. A China, inclusive, impulsionou a sua, a sua forte expansão a partir da década de 90, construindo novas cidades. Nós temos três tipos de cidades no Brasil, atualmente. Nós temos as cidades médias, né, entre é, 50, e, é, 50 mil e 400 mil habitantes, que vem crescendo a um ritmo superior a 7% ao ano. É uma espécie de China em expansão no Brasil, as cidades médias. E tem, Isso equivale a cerca de 40% dos municípios brasileiros. Né? Temos 37% dos municípios, que são os grandes municípios, as regiões metropolitanas, que crescem basicamente no ritmo do Brasil. Alguma coisa em torno de 2% como média de um longo período, não um período recente. E temos 15% das cidades brasileiras que decrescem, que são cidades fantasmas. Então, há vários Brasis. Né? Que qual o Brasil que dará sentido ao conjunto? Não é? Então, eu diria assim, se nós olharmos para frente, né, nós teremos ah, daqui a duas décadas 30 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade. Isso é um potencial de ocupação, de emprego inegável. Alguém acha que é tão importante é, formar profissional para cuidar de pessoas, é certo? como seria justamente cuidar de pessoas com mais idade, que é o que deve crescer muito no Brasil, esse tipo de formação, qualificação, as universidades, o ensino pode oferecer, mas evidentemente isso pressupõe haver demanda e remuneração para isso. Né? Sem querer discordar da, da preocupação que foi colocada aqui em relação à a, a, a trajetória dos regressos das universidades, mas eu tendo a concordar que não é um problema de oferta, é um problema de demanda. Não tem demanda no Brasil para profissionais qualificados. Estimativas apontam para cada quatro doutores no Brasil, um está desempregado. De cada três mestres no Brasil, um está desempregado. E não terá ocupação para esse segmento no Brasil, se não mudar o eixo da política econômica brasileira. Não há vetores estima... que estimulam o crescimento econômico, sobretudo o emprego. Onde tem crescido o emprego no Brasil? É o emprego de serviçais, é o emprego que depende da renda dos ricos. Ou nós mudemos, mudamos a política econômica, ou, infelizmente, nós vamos formar gente cada vez mais qualificada para emprego inexistente. A questão da formação da educação. Ora, nós estamos entrando numa, numa quadra histórica cuja expectativa de vida deve se aproximar cada vez mais dos 100 anos de idade. Por várias razões. Ora, se uma população vai viver 100 anos de idade, não há razão que justifique começar a trabalhar aos 15, 16 anos de idade. É absolutamente justificável começar a trabalhar depois de ter completado o ensino superior. Como fazem aqui no Brasil os filhos dos ricos, que dificilmente começam a trabalhar sem antes ter concluído a graduação, quando não a graduação estudado fora do país. Só os filhos dos pobres estão condenados a trabalhar muito cedo. E com isso significa, na verdade, uma desvantagem enorme em relação a poder acompanhar a educação, sobretudo a educação superior. Uma parte da juventude brasileira é verdadeiramente herói, porque trabalha oito horas por dia, Gasta de duas a quatro horas no deslocamento do, do, do trabalho para casa e da casa para o estudo. E ainda tem quatro horas de frequência escolar. Isso são 16 horas por dia. É basicamente a jornada de atividade dos trabalhadores do século XIX. Que hora ele vai estudar? Ou seja, sem condições adequadas, o estudo, infelizmente, se transforma, na verdade, numa espécie de inflação de diplomas. Não é? E por que, que o jovem trabalha... E estuda, porque na verdade nós temos trabalhadores que estudam e não estudantes que trabalham. Não é é um, um, uma outra equação fundamental. Nessa sociedade da inovação tecnológica, do progresso técnico, uma sociedade cada vez mais complexa, será fundamental estudar a vida toda. Aliás, as grandes corporações, todas elas, de maneira geral, possuem as chamadas universidades corporativas. Disputam, inclusive, o monopólio da formação das universidades tradicionais. Há um campo novo do ponto de vista da formação ao longo da vida. Dada a complexização da vida, a vida mais complexa, isso é um campo novo. Ou seja, nós estamos diante de oportunidades de emprego que nós pouco conhecemos, mas que será certamente a, a, o caminho pelo qual o Brasil, que é um, um, um país com enorme potencial, poderá seguir. Mas isso significa uma mudança de orientação profunda e esse é um momento especial que a democracia vai apresentar a sua conta em algum momento. Obrigado. Bom, é, o comentário que eu, que eu gostaria de fazer em relação ao que o Luiz comentou ah, há pouco sobre o papel né, da universidade como a formulador ou pelo menos ajudar a formular uma agenda nacional, é, eu acho que para isso é fundamental que haja realmente um estímulo à transdisciplinaridade. Né? Eu acho que ah, quando a gente quando eu comento da importância da colaboração, né da... Da, da fusão de diversas áreas do conhecimento, isso é essencial para exatamente as pessoas, os universitários, ah, nos centros de pesquisa, as pessoas possam de fato contribuir. Mas eu acho, eu tenho um olhar mais otimista em relação a isso, porque eu acho que existe de fato essa vontade, qualquer curso que se faça, que se abra, onde ah, haja essa ah, esse olhar mais interdisciplinar, eles normalmente são muito procurados. Então, há uma demanda por isso, talvez ainda pouco estruturada. Ah, cabe, talvez, ah, a gente promover mais isso. Mas, sem dúvida nenhuma, o interesse, eu acredito que exista, e eu vejo muito isso, onde, de fato, vários né, cursos onde você mescla várias disciplinas, onde permite a mobilidade dos alunos entre ah, áreas diferentes do conhecimento, normalmente são muito bem aceitos, são muito procurados. Portanto, essa demanda existe por parte da nossa juventude. Ah, então, eu, eu, eu acredito que isso ah, seja algo que seja possível da gente ah, estimular e acelerar um pouco mais. Nós temos ainda seis, sete minutos, eu vou pegar mais duas, bom, três novamente, mas acho que vamos atrasar um pouco. Eu pediria, eu pediria que as perguntas fossem objetivas para que desse a, aos painelistas a chance da elaboração, está bem? Então, temos... Seu nome, desculpa. É Maria Beatriz. Bitiz, ah, Betiz. Desculpa, Betiz. Betiz, o João e o Atanaba. Eu vou falar bem rápido, porque esse negócio de pergunta e resposta tem que ser muito objetivo. É, eu, a, a minha preocupação, é a que, o questionamento do, da capacidade da universidade de produzir impacto é mundial. E é, a gente vê que as, as startups... Que apareceram, as grandes revoluções tecnológicas, não nasceram de um professor nem numa tese de doutorado, é, hoje em dia. Então, e também, é, é, talvez seja muito exagerado achar que devam nascer. O fato é que produzir impacto em pesquisa depende de coordenação de trabalho. E isso é difícil acontecer na universidade pela liberdade de escolha de temas, quando a gente fala de coisas aplicadas. Então, a, a pergunta é: qual é o papel dos institutos de pesquisa, dos, dos, das instituições orientadas para pesquisa e aplicação nesse processo? Direciona a sua pergunta, porque não, não vale a tempo de passar para... a Elisabeth, pra... porque é de aí, não vai vale a é novo. Para a Elisabeth, está bem. A professora Betis, do UFRJ. É, é, a minha pergunta é para a Suzana. É, você sabe, Suzana, que há muito tempo a minha, minha bandeira é a transdisciplinaridade. E eu concordo muito com você que a cidade é, vamos dizer assim, o modelo transdisciplinar para a resolução dos problemas, porque a cidade envolve tudo. E é, eu queria fazer uma sugestão e perguntar o que, é que você acha disso. Na minha opinião, a universidade pode ser uma, um, um modelo propulsor dessa modificação que você acabou de falar. É, eu acho que... É, devia ser estimulado dentro da universidade a, a colocação de temas para todo, todos os campos, incluindo humanas, técnicas, é, teóricas, do, ciências duras, qualquer denominação que se dê ao conhecimento de é, projetos para serem encampados dentro da própria universidade, pelos alunos, com propostas de problemas que a gente tem por aqui, na cidade, e que cada universidade do país podia encampar. É, eu tenho pensado nisso e eu tenho um, uma coisa, que a teoria e a prática, ela tem que estar sempre juntas, porque só teoria exaure, só prática também exaure. Então, seriam projetos coletivos que vários interessados, quer dizer, teria que começar com interessados, se juntavam para fazer nas áreas de formação complementar para essas áreas humanas que sempre se acham não, não contempladas é, pesquisa na área de consultorias, produção e serviços. Quer dizer, se se escolhessem essas, esses cantinhos, com temas coletivos, eu acho que os jovens iam se, se interessar muito em participar. Obrigado. E você falar sobre... Professor Tanabe. Bom, primeiro um comentário, eu, eu acho que esses dois dias e o resto do dia de hoje, passando extremamente importante para ter uma visão geral de que tudo isso aí está, está amarrado, como o nosso presidente falou, mas tem uma coisa que me preocupou, logo no primeiro dia, acho que foi a terceira palestra, do Ricardo Paes, mostrando que a maioria, muitos países aumentaram o tempo de escolaridade, que foi acompanhado um aumento de produtividade e salário. O Brasil não, ele aumentou o tempo de escolaridade nesses últimos 20 anos, mas ficou estacionado. Tá? Então, me parece, aí é sensação minha, tem um problema sério no conteúdo do que a gente ensina. Isso lá no ensino médio, fundamental e por aí. Outro ponto, o Márcio falou dos governantes, que não tem a visão. Do, eles foram formados nas nossas universidades. Eu acho que a gente está errando aí. Está formando... Talvez a gente tenha que começar a formar... O, o, é, começar a formar gente que... Que a gente coloque lá, mas não, não tem nenhum que foi aluno meu, tá? <risos> começar a formar gente, talvez com essa cabeça mais aberta e que tenha visão, mas pena que isso vai levar 20 anos, né, Até dar resultado, mas eu acho que está na hora de começar a mexer. O que, que você acha? Bom, temos três perguntas, uma para cada um de vocês. É, é, eu queria acrescentar rapidamente, já que eu tenho aqui com o é, Márcio, uma preocupação que eu tenho é... Como fazer esse, o setor industrial reagir? Temos recursos para isso? É, e e para você, Elisabeth, a geração de empregos a partir de startups, que realidade você vê para isso? Como que os nossos jovens doutores poderiam ser empreendedores, contribuindo para a geração de riqueza, solução de problemas e... Geração do, do próprio... Nós temos, infelizmente, eu gostaria de coletar... Sim, pois não. Olá. Sou Raimundo Brasil, membro da Academia Brasileira de Ciências, Ciências Químicas, professor emérito da Universidade Federal Rural de Janeiro e da UENF e atualmente pesquisador emérito da FAPESP então, a minha sugestão é a seguinte, após a elogiar essa brilhante organização da academia, que a Academia de Ciência, SB, SBPC, SBQ e outras sociedades, procurassem os três poderes do país para que o Márcio fizesse essa conferência para eles entenderem o que é o país. Isso então, é uma coisa que é necessária. Tá? Fazer um esforço para isso. Fazer porque eles façam a entender isso. Márcio, se prepare para isso. É importante a sua palestra para eles. Obrigado. Só isso. Só isso. Que é o nosso presidente para, para essa sugestão, para propor uma palestra do Márcio aos governantes do nosso país, dos três poderes. Elizabeth. Uh, where, where to start? Where to start? Eu acho que a pergunta que foi dirigida a mim, diretamente do João, foi realmente sobre. Uh, startups and the uh, the skill set, if you will, the talent that's needed to bring those to bear. And that, in fact, at the university, it's not the same skill set for startups. It's You know, we're often looking for ways to combine uh, the scientific founder with the business founder. And, uh, and universities can help with that matchmaking, but in the end, the, the process of scaling up a company is completely separate from what any university is used to doing or you know necessarily knows what to do so so we have developed as you are here in Brazil that kind of next step what is the ecosystem where that uh, nascent company can land and start to grow with the right resources and so we have our you know research and technology organizations that do that we have incubators and accelerators that that try and help on that. I think the early stage, I mean they're often these are companies that are too early stage for the large companies to be interested. Uh, in the States what we find, at least at MIT, a lot of the companies that step in are the small and medium-sized, you know, former startups or that medium-sized company that says I could do something with this technology. That's an interesting area to try and develop I think in Brazil and you are developing this, this um, you know, this capability, I'd say, in that next step. And, that, and the question is going to be, okay, you know, I think there's going to be probably be uh, some, you know, we have a lot of success and we're going to have some failure on that front and that's, that's fine. Uh, but we have to allow for that uh, ecosystem to come together and create this almost new class of, uh, of leaders who can, who can take that on. Can I just also, I want to add to the larger story here of what's going on. The demographics, I agree, are an important piece of this. Um, and the fact that we're growing service sector jobs at the lower end. Um, but we have to bring in technology as part of the story, yes? Yeah? So that automation, uh, which is uh, creating a lot of burden for this lower-skilled worker, is also potentially what we see in Korea, China, Germany. It is the answer to some of the demographic challenges. It is why we companies are automating, is because they had a shortage of labor. Uh, so. Yes, we can be encouraging uh, higher birth rates, uh, but in the face of that, as a, as a large social engineering challenge, I think we're also looking at ways in which technology will be part of the answer. It will also help us with the older generation, uh, and then we have to figure out what we're doing with the, those who are bearing the burden of this challenge, which is the lower-skilled, lower-skilled workers who are who are, uh, you know, having a problem here. And, história education jobs bom essas as comparações sempre precisam ser bem é, analisadas porque pode mostrar é, a diferença entre a tromba do elefante ou o rabo não é isso então, se nós tomarmos uma série histórica, entre 1870 e 1980, o Brasil esteve entre os cinco países que mais cresceram, 5% dos países que mais cresceram no mundo. E durante esse período, os avanços do ponto de vista do acesso, da universalização do acesso é, na educação brasileira foram relativamente muito reduzidos. A despeito de nós termos entrado em 1889 é, no regime republicano, que tem por base a universalidade do, do acesso à educação, com o princípio é, de igualdade de oportunidade, nós só começamos, de fato, a universalizar o acesso à educação é, fundamental é, a partir da Constituição de 88. Então, durante o período de mais crescimento, foi, digamos assim, os investimentos em educação relativamente pequenos para o tamanho da população. Tá? É, agora, de 88 para cá, que houve, de fato, um... Eu diria assim Não faltam escolas no Brasil né, para a totalidade das crianças. Aliás, pelo decréscimo ah, demográfico, é cada vez menos crianças procurando por escola. Não é? É, o que temos, na verdade, é um problema do ponto de vista da localização. Porque como você tem, do ponto de vista da cidade, é, a expulsão da população para regiões cada vez mais distantes do centro. Então, as escolas, você tem escolas em bairros que praticamente tem pouquíssima é, faixa etária na idade escolar, enquanto que bairros mais distantes, periféricos, têm poucas escolas para o tamanho da população. Nós temos um fenômeno novo no Brasil, que é o passeio das crianças de ônibus, não é? que vão do local da, do, de moradia para o local é, da escola. Então, nesse período que possivelmente o Ricardo tem apresentado os dados dos anos 80, o final dos anos 80, 90 para cá, o período que há um avanço na escolarização, anos disso, de... é o período que o Brasil esteve, se eu pegar de 1981 a 2018, o Brasil está entre os 10 países que menos crescem no mundo. Tá certo. De 1981 a 2018, o crescimento médio anual é de 2% no Brasil. Se a gente dividir pela população, é 0,6% o PIB per capita. Não tem crescimento do país. É uma estagnação como jamais vista. Então, a escola melhorou, tem mais gente, está certo, mas o país não cresce. Tá? E o pior que acontece, por que a produtividade não aumenta? É porque há um deslocamento de trabalhadores de setores de alta, produtividade, alta e média produtividade para setores de baixa produtividade. Onde tem crescido as ocupações, são ocupações vinculadas a passeadores de cachorro, piscineiros, segurança, manicure, pedicure, cabeleireiro. A classe média alta no Brasil tem, em média, 25 serviçais. Essas ocupações não têm produtividade. Certo? Então, cuidado apenas para... É, Comparar, porque compara, aí só pode dar informação inadequada que o problema é da escola. Não que não tenhamos problemas de formação, tá certo? não vou entrar no mérito, mas, de certa maneira, o desempenho econômico tem outro comportamento. Sobre o que fazer, né? bom, é, aqui no Brasil se condenou muito, por exemplo, uma, uma política que me parece fundamental, que foi a política denominada né, de, de, de formação das campeãs nacionais o importante são as pequenas e microempresas, não há dúvida, no mundo todo, as micro e pequenos negócios, startups, são, de fato, aqueles setores que mais empregam pessoas. Agora, do ponto de vista do comando, da coordenação, da produção tecnológica, são as grandes empresas. Se nós não temos grandes empresas, nós não, estamos fora da globalização, nós não temos como competir, a não ser como comprar. É? E essa política foi condenada. Obviamente que tem equívocos, não estou aqui para defender y essa política, mas só quero lembrar que vários países que são, em tese, eh, liberais, não é? como os Estados Unidos, por exemplo, o atual presidente proíbe não é? que empresas, que para eles estratégicas, sejam vendidas aos chineses. Não é? Um governo liberal como o Macron, na França, estatizou é? a indústria é, de estaleiro, que era uma indústria privada de capital francês e italiano, diante da ameaça da venda para os chineses, ele estatizou. Há uma série de controles em vários países, na né, Inglaterra, não vou aqui cansá-los com informações desse tipo, que estão defendendo o seu mercado interno, porque é o principal ativo de um país é o seu mercado interno. E nós estamos fazendo o contrário. Né? Então, nesse sentido, é muito difícil estimular o empresário. Se a gente analisar o perfil do empresário dos anos 80 para cá, vários empresários, não é? o que, que eles fizeram diante da alta taxa de juros que o Brasil pratica? Não é? Nos últimos 30 anos, nós tivemos entre os cinco países com mais alta taxa de juros reais do mundo. O que, que fizeram os empresários diante de condições inadequadas de competição? Porque com alta taxa de juros não dá para se endividar, e se endividar, você fica prisioneiro do banco. O que, que fizeram os empresários? Vendem a sua empresa. E da venda, se viram rentistas. Está certo? Se nós olharmos aí, parte da autopeça, correu isso no Brasil. Não é? Ou, na verdade, empresários que se mantiveram, mas, na verdade, se transmutaram de empresários para comerciantes, porque passaram a ser importadores, ao invés de produzir no Brasil. Então, é difícil que, individualmente, o empresário, por si só, tá certo? ele faça a mudança nessa expectativa de expandir o setor industrial, se não tiver um horizonte, em termos de políticas econômicas, que os estimule a isso. Está certo? Porque, do contrário, o que nós vamos fazer? Uma política de oferta que não vai ter demanda para gerar no Brasil. Obrigado. Bom, em relação ao papel das cidades, né, eu acho que, sem dúvida nenhuma, elas sintetizam todos os problemas e possíveis soluções em relação à questão ambiental, em relação à questão de desenvolvimento, inovação tudo. Ah, e eu, eu acho que, de fato, o poder né, municipal está cada vez se tornando mais relevante, assumindo um protagonismo muito grande. Né? Tanto que, se a gente for ver a questão de mudança climática, acordo do clima, por exemplo, independentemente dos Estados Unidos ter ah, anunciado sua saída, as cidades permaneceram. Então, o que mostra o protagonismo muito grande das cidades e, com isso, a... Ah, eu acho que há um interesse, de fato, muito grande em você estudar né, a cidade e usá-la como laboratório. E isso ah, é o que a gente chama também muito de laboratório vivo. A gente tem feito isso, a própria cidade universitária né, da Ilha do Fundão, da UFRJ, tem servido um pouco a esse propósito né, de trazer, ah, de fato, aquele campus universitário onde a gente tem cerca de 100 mil pessoas praticamente uh, diariamente lá, 20 mil carros, um consumo uh, equivalente a uma cidade média europeia. Então, aquilo dali é, um, de fato, um laboratório para a gente engajar né, nossos alunos, professores, pesquisadores, todos em busca de solução. Eu acho que esse é o caminho, uh, não só para desenvolver, né, testar, monitorar e ensinar. Né? Porque também a universidade, é, as pessoas que ali passam, né, acaba funcionando quase como uma caixa de ressonância. Né? Porque dali é, é, os alunos vão, né, seguem seus caminhos e com isso podem levar todas as práticas que foram desenvolvidas ali dentro. Então, acho que tem o papel de formação também muito grande né, da questão urbana, né, a formar ali a própria questão de cidadania, etc. Então, eu acho é, claro que a, a, as cidades, elas são...